Eu chamo Márcia, tenho 52 anos. Assim que você faz, você pode estar com a dor que tiver. Você já sente a melhora assim que tira as agulhas, já não tem mais dor. Você já sente que uma melhora muito grande. Eu já na, na primeira sessão eu já senti muito melhora do joelho. Hoje em vista do que eu estava antes, eu achava que eu não ia andar mais. Hoje eu já penso totalmente diferente. Hoje eu já tô bem, não se for ver eu não tenho mais nada Tenho sim, pouquinha dor, mas muito pouco Olha, antes eu tinha muita dor nos joelho, Não conseguia andar direito, mancava muito Hoje, depois da acupuntura, assim, já não manco mais Já subo bem as escadas, não manco mais Tinha medo, não vou falar que eu não tinha medo das agulhas Mas é uma coisa que dá pra encarar muito bem Alivia todas as dores Durmo bem Antes eu tinha muita dor Dormia com dor, acordava com dor Hoje não, hoje eu já deito Às vezes estou com dor assim, Porque eu trabalho, ando muito Mas depois que eu deito eu levanto No outro dia eu já estou bem, nem parece que eu tive nada Levanto sem dor E bem Antes eu levantava segurando nas paredes que eu não conseguia levantar de imediato Hoje não Hoje eu já levanto e já saio andando da cama.